Nossa, cai sup, graças a Deus, aí. Só queria jogar sup, velho. Nossa, meu time inteiro mostrou os campeão, véi E eu vou ter um Yassa de carry, galera Imagina o um Alistarzinho, aí. Ó, contra Nautilus, mano Que que é bom contra Nautilus Galera, acho que eu vou fazer Alistar mesmo, viu Com esse, com esse aço Sejam bem-vindos aí, galera E tão falando que o Aiel tá de olho no meu roxo Sai fora, viu, dog Presta atenção aí, Aiel De olho no roxo é o caralho, mano você ri, né, Aiel? Seu folgado, olha lá. Bom, vocês falaram pós-choque, né, galera? Pegamos Gelim mesmo, mas. Gelim não é ruim, não. O Nautilus também tá de Gelim, então tá suave, né? Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui, velho. Acho que joga com aço, nível 2, nível 3 é nosso. E é isso, né? Demorou muito na academia pra chegar nesse shape. Você fala isso aqui, ó? Como é tô magrinho, né, mano? A carcaça é essa mesmo, viu, galera? Tem como correr dela, não? Nem fugir, não. A carcaça é essa, né, velho? Valeu, goizinho. Não, não é, não é do Drake. É sem ser do Drake. Pô, oh, que cara folgado, velho. A gente perde isso aqui, né, paizão? Devolve dano aí, mas a gente perde. Eu vou dar em seczinho nesses caras, mano. Se ele. Uh, caralho. Que flash bom do Nautilus, não? Caralho, velho. Brabo, velho. Ai, Marquinhos, ó, tem mais aí. uma. Um outro Pala. daquele grupo lá queria ficar com outra esminha. Mas ela não quis. Só pra contextualizar, eu tenho quatro ex e foram três cidades diferentes. Que isso, paizão. O cara foi corno e... Eita, porra. Pera aí que fodeu, velho. Deixa eu pra Deus. Deixa eu pra Deus. Ó. Oh! Ó, oh, nada. Pô, Jarva é foda, né, mano? Fez o, fez o Red Gun com mid, Fez o Blue Gun com o bot. E aça DC, mano. E aça DC é bom, mano. Só que... Ele demanda de XP, talvez, aí, Tempo Ou será que é uma merda só? Beleza, aqui o Jarva tiltou, hein, velho Se o Jarva morrer, ele tá fudido, velho Porque ele mal farmou a jungle dele Não morre, né, velho Só ajuda a chovar, só Nós podíamos aralhar o... O Jarva aqui, mano, no sapo dele, velho Deixa eu ir lá, de bandido Olha ele Todo cagado Ai, mano Que merda, hein, velho. Se eu tivesse só usado o Flash X-Tech Acho que era melhor, velho. Porque eu sabia que ele tava lá, tá ligado? Pra baixo, amigão Vem pra mim, amigão Tchau base Jarva combo ali Pode vir, pode vir Quer vir não? Quer deixar o wave boa? Deixar o wave boa então Vambora Nice, demo aquele roam na hora certa. Bote a wave e volta, ganhei um head ainda. Ó, Jarva Galinha. Jarva Topside. Já passar a info pros caras. Vambora. Que vontade de flashar nesses caras. Salve, véio. salve, aqui de mulher, que doido, beleza. beleza, paizão, eu sei. Sem novidade nenhuma que esse Jarva ia tá aqui. Matamos pelo menos. Agora é tentar sair vivo, velho. Vem cá, Caim, vem cá, Caim, que você me ajuda, filhão. Ai, que merda Valeu, Romar, obrigado pelos quatro meses, filhão Ai, quase, hein, velho. o Caizão mandou um aço Bom, isso aqui dá pra falar que foi o Earth, galera Porque nós tiramos uma wave gigantesca da Zaya, tá ligado, velho? Muito, muita wave mesmo, véi Aí a Zaya fica fodida, saca? Mas nesse game eu vou mandar uma Tab ninja, velho. De cria Não sei se é muito criminoso fazer Tab palistar, mano Mas vamos nessa, né? Né? Puxa isso aqui tudo logo e tenta encontrar o Jarva, mano. Ou nós nice daiva, na real, hein, mano. Eu hypava daivar, mano. Deixa eu ver. Esperto o cara, ó, oh, mano, em tá givando isso aqui. Bom flash dele. No talento, Yas, no talento Ah, que merda, eu joguei mal, mano Eu fui querer fazer duas coisas, velho E aí, galera, pra onde que eu vou? Ai, meu Deus, socorro! Ah, o cara já tá aqui, velho Imagina eu faço aquele... Ai, não vai dar, mano Filha da mãe, fiquei preso Que merda, hein? Caralho Focaram o Sup, mano, mas é porque a Zaya tava perto da torre, né, mano? O flash que a Zé deu no primeiro combo dela foi bom, saca? Mas já mandamos mal ali, eu e Yas. E aquele drag ali, eu não queria guivar, mano. Acho que o Jarvan vai estar tá aqui, mano. Tá sem flash esse brother. Ó, oh, o Jarvan tá lá, mano. Cuidado, cuidado. O Jarvan tá ali, amigão. Cuidado, amigão. Meu Deus do céu. Meu Deus, não é possível. Foda. Esse as. Esse as é meio doidão das ideias, mano. Não? Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho Se o Sede chegou até aqui, cometa aí embaixo Suco Tem um Jarva pela Lane ali, eu acho que eu vi ele, hein, velho Oi, tenzinho. bom dia Oi? Pode dar um salve pro Daniel e pros dois tipos e Um segundo, paizão Rapaz, vai tá meio estranho isso aqui, não? não? Não gostei do jeito que nós tá lidando aqui Era quatro, né, mano? Zedão sai vivo, tá valendo Levou mais um, Zedão Levou, tá bom Tá, acho que foi ok essa play, mano Morreu dois, morreu a Catarina, o Nautilus E nós estava com um A menos, saca, velho Aí ficou três por dois Faltou só matar top Se os caras mata top, aí era beautiful, né Mas não deu O que você quer de presente, Kenzizinho Uma namorada Acho que ia, ia encaixar legal, mano Bem sincero aqui ah olha aqui pra trás, meu Aperta R Iass. Um R, Iaço Um R Aí, ó Acredita Valeu, Varus Brigadão pelo sub, meu lindo Então toma esse Então toma esse Ih, nossa. Cadê o Gragas, mano? O cara tá fazendo... Cadê o Gragas, porra? Não Vai matar, não Vai, Gragas Faz uma Ah, não não. Parabéns, seu lindo. Mano do céu. Esse Gragas tava que nem eu de Gragas na primeira do dia, velho. Valeu, Basquegram. Obrigadão pelo sub, viu, meu lindo? Ô, oh, não quero deixar esse aqui cair, não, mano. Vem cá, vem cá. Eu sou folgado, velho. Uhum, não tem na hora certa, velho. Tô zoninha na Zaya, tô zoninha na Zaya. Safe, o combo tá voltando. Alistar dá um R. Alistar não, Gragas. Não tem R. Ah, eu fiquei sem range pra combata tá tudo bem. Aqui dá pra forçar um barãozinho talvez. Hum. Melhor não. Eu. Estilo O Tilão tá bêbado já ali em cima, mano. Zedão ficou enrolado. Pra cá, Zedão. Pra cá que eu te ajudo, fi. Zedão, Zedão. Pra base, amigão. Agora é Baron, viu? Nice, mano. Acho que acabou esse jogo aqui, velho. Quem tem kill lá é só o Jarva, a Zaya. O resto tá tudo fraco, ó. Zedão muito pica, mano. Tá jogando muito. Queria ter flash Hextech, tech véi. Que merda, hein. Tem que usar essa bomba aqui. Aí fora, jogador. Agora apareceu e Te desejo toda a felicidade do mundo, meu mano. Bastante saúde e paz. Mais times bons para alcançar muitos challenge. Abraços. Abraço, fio. Nossa, olha o combo, galera. Que isso? Valeu, viu, Faren Curt, obrigado pelos, pelo pelo resube aí também, irmão. Caralho, os caras Acho que foi três Knack Up, velho Alistar do Caim um né, meu amigo né É, galera, esse aqui tá maravilha, tá Testar o combo aí, ó então toma, vai nem clicar, velho Ô, mano, esse pack composição de Knack Up é bem roubado, hein, velho Os cara nem clica, pô Ganhando tempo aqui só, só. mais um mês e já posso dizer que tenho mestrado em Live Look que de flor Ganha, ganha. Valeu, viu, Victor. Obrigadão pelo resub, meu lindo. Coitada da Zaya, mano. Ela não consegue clicar, velho. oi secou eu. Safado. Bem jogado, hein, galera. Meu time mandou muito aqui, mano. Muito bom, velho, os jogadores aqui. Mas foi um pouquinho carregado, né? Mas fiz meu papel, mano O meu eu fiz ali, velho De leve Mano, eu ganhei 34 PDR nessa conta, galera Se paga essa conta aqui É abençoada, mano 34 PDR, velho